Agonia humana, minhas duas palavras favoritas Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje vai ter mais um vídeo de LOL Não adianta escrever aqui nos comentários que eu tô jogando mal porque eu já sei disso Então hoje a gente vai tentar, a gente não, eu né, porque não tem a gente no LOL Quer dizer, tenta. Eu tô jogando com um time aqui. Eu jogo solo, né? Porque a única pessoa que tá vendo minha tela sou eu. Então, eu vou jogar de jungle hoje. Vou tentar fazer uma performance melhor, né? Que de suporte não é tão engraçado quanto outras lanes, assim. Eu até jogaria mid, essas coisas, só que eu não sei farmar, gente. Então eu prefiro jogar numa lane que não preciso farmar. Na última partida eu fiquei 0-1. Ah... Olha, normalmente eu bano no Blitz até quando eu tô na jungle, porque uma vez eu não bani e veio um Blitz jungle. Vou de Evelyn KDA, bem menininha. Agora não tem como culpar ninguém mais com esse novo tela de carregamento. Nossa, agora que eu me ligue, não tem mais como culpar as pessoas porque tá demorando. Né? <risos> é verdade. <risos> Ai, tomei. Fui atropelada por um mínimo. Eu esqueço a rota da jungle, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, obrigada, obrigada, obrigada, não precisa ser grosso. Ah, o bicho tá aqui, galera, o bicho... mata ele, tem mais nível, Jesus, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, não, não, não, não, não. Tu é skill, vai. Guarda, guarda, guarda. Não. Me dá um pra eu matar, por favor! ai, briga! Não, não, não! Não, não, filter, não, não! Filter, não, não, não! Cara, é muito legal, toda vez que a parte que faz tipo tanta, como se fosse uma nota da, da música, só que meu teclado é tão alto que eu não escuto direito, daí eu só fico tipo... Hum, bem legal mesmo essa nota. Vou ir aí te ajudar, tá bom? Por que... que eu não tô farmando aqui mesmo, já que eu tô aqui? Nossa gente, ignora, tá? Beijo, tchau! Ó, oh, presente pra vocês, uma arte. Pera, é um Nasus Jungle? Eu não enxerguei direito. Sim. Isso é normal agora, hoje em dia? Muito tempo que não. Ok, então eu tô indo mid, porque não tô mais. Não quero. Quero sim! Caraca, amiga! Você viu essa play? Você viu? Agora foge, foge, foge, foge, foge. Você até mais nível que ele. Ai, minha filha tava dançando Ai, putz, acabei de usar meu coração Já vou gankar ele tá Ai, rápido. ele me... Gente, meu Deus, que cara bravo Eu posso até tentar Fazer algo, não consegui nada Caramba Ui, mas assim, eu tô só com Tenho nada, entendeu? Vai Vai de Blue. Faz o Blue lá. Verdade. Você tem razão. Tem ultimate essa? Tem. Não, Não meu animal desgraçado. Agora ele mata. Ai, ai, ai, Jesus. Como que. Sem comentários. tá fazendo? Não... Que, que você fez? ai, morcado! ai, o mouse aí pelo KS. ah, não vai roubar minha jungle, meu filho. cole licença, cole. quer morrer? Nossa. O que tá acontecendo? Ai! Muita treta. Muito obrigada. Hum, eu sei que eu sou sua favorita. Caramba, mas tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Meu Deus. Consegui de ele, é isso. Parabéns pra Muito mim. Bom. Muito bom. Quê? Hum. Matou o cara? Matei. Ih, gente, o que tá acontecendo? Gente? Meu Deus, eu tava ali pensando nas compras que eu tava fazendo E vocês aqui brigando Por quê? Eu jogo a tela presa eu não, não vejo nada Ah tá, né, eles estão no negócio mais importante eu aqui na galinha Bem na... comum é, é, é. isso Calma aí, deixa eu terminar... Ah, tá, tudo bem Não, deixa tá comigo que eu robo isso daqui, tranquilamente Só precisa de guarda Obrigado Boa! Ai, por que eu não briguei <risos> Travissado. Tudo sobe corro. Eu... Vai deixar que eu vou usar 100% de meu ward. <risos> Ai, por que eu não cliquei em ult? Eu ia ter saído viva e rebolando ainda depois disso. Socorro? Não, ele tá morto. Você tava onde? Ele tá morto. Nossa, como que você. Garota! Ai, tomamos o vento. Ué, não tô entendendo isso que tá acontecendo aqui. Eles só tão tomando dano só. Fazer mais nada. Ai, eu vou ignorar. Ai, ah, não! Ai, eu tinha que matar um. Olha, eu não gosto desse vai e vem, não. Se não dá, não deu, eu desisto, entendeu? Ó. Eu já sabia, eu já era evidente. Já era evidente. Eu entendi. Ah! Cuidado. Ai, que susto, caramba. Não me joga as coisas em mim. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Tchau. Tá, gente, será que eu... Não, não consigo roubar de novo, galera. Mouse. Nossa, eu não vi o Nasu no jogo ainda, mas ele tá 6 Não, Eu não morri nenhuma vez pra ele. Ah, olá. Tá aí o moleque, mas eu tô sem o encanto, então... Ai, pera, é uma armadilha. Ai, a galera tretando lá, lá no Nossa. barão. E eu fazendo o que é mesmo Red. Gente, agora? Ai, ai. Porra, eu cliquei, Não. Nossa. É, ele é de acordo com as habilidades que. Usaram o cabelo. Ai, assim, caramba! Apareceu todo mundo eu eu Saiu todo mundo de dentro do EZ, cara. Ou eu tava 3, positiva, né? vamos manter assim. Tá, gente? Pode acabar <risos> o jogo, não tem problema. Bom, se só cadê a importa eu tô bem, né? É minha banda. Então, gente, essa foi a minha partida maravilhosa, jogando de Evelyn. Não teve rage, né? Não, era o normal game, foi uma partida assim, ó, show. Eu, fiz, eu consegui fazer umas coisas, fiquei positiva, é isso que importa, galera. KDA. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal. Eu falo também sobre outros jogos e sobre a minha faculdade, que eu faço jogos digitais. Tchau!